Olá seja muito bem-vindo e muito bem-vinda e no nosso encontro de hoje eu vou trazer para você uma visualização criativa para quê? para que a gente possa sentir no nosso corpo momentos de felicidade porque provavelmente você como eu a gente está recebendo muito mais notícias negativas WhatsApps de pessoas multiplicando pânico talvez a gente não tenha né, uma visualização de futuro ou seja, a gente está ali projetando algo bastante incerto. Ou a gente está, poxa, o que aconteceu no passado? Que eu não tenho mais aquela segurança. Então, realmente, é. A gente está enfrentando um cenário difícil. A realidade, ela é como ela vem se apresentando e não como a gente gostaria. Porém, a gente pode levar esse cenário com muita dor e muito sofrimento, e com um olhar de vitimização, de que eu não consigo enxergar uma resposta positiva lá na frente, ou eu posso pausar neste momento e ter um olhar um pouco mais positivo de como eu vou reagir e como eu vou enfrentar todas essas situações que estão se apresentando para mim. Não estou dizendo aqui em ser poliana, em fingir, em fingir que nada está acontecendo, não. O cenário é duro, ele é difícil, ele é dolorido, mas eu tenho a escolha de como eu vou reagir. Porque se eu permanecer com estresse e ansiedade o tempo inteiro, deixando minhas emoções me levarem, o que, que vai acontecer? Burnout? Vou ficar doente e não vou ver uma, uma, uma solução a médio e longo prazo. Então eu posso sim compreender tudo isso, mas eu posso me proteger e oferecer uma visualização criativa ou trabalhar né, as meditações, trabalhar o meu cérebro para proporcionar alguns momentos mais leves. E essa é uma prática onde eu vou te convidar para trazer alguns momentos uh, felizes e pedir para você observar uau, como que você sente no seu corpo quando você traz para sua mente momentos felizes. E aí você vai perceber que sim, a gente pode né, criar essa visualização simplesmente para a gente se sentir bem. E a gente pode sim fazer essa gestão das nossas emoções que acontecem no nosso corpo para levar o nosso dia a dia um pouquinho mais leve. Isso é ótimo, porque a gente vai ter mais proatividade, mais criatividade, a gente vai ser capaz de dar mais ideias positivas para as outras pessoas, né? fazer conversas mais construtivas, simples assim, entendendo que o cenário está aí e ele é duro e a gente precisa enfrentar tudo que nos apresenta. Então vamos lá? Permita-se pausar por alguns minutos e apenas trazer toda a sua atenção neste momento para você, para os seus pensamentos, para a sua emoção, para o seu corpo. Encontre uma posição. Você pode estar sentado, você pode estar em pé, mas apenas pause. Inspire, expire tranquilamente, trazendo toda a consciência para a respiração que acontece no seu corpo. Faça três respirações bem profundas e aos poucos vai trazendo para a sua mente uma visualização criativa e tentando encontrar Alguma cena, alguma situação, algum momento muito especial da sua vida. Aquele momento onde te trouxe alegria, felicidade, sorriso. Aquele dia onde você realmente não queria que terminasse. E tente por alguns segundos voltar nessa situação. Use a sua criatividade para relembrar e enxergar quais eram as cores daquele lugar, quem eram as pessoas que estavam à sua volta, quais eram os barulhos, os sons. Existiam cheiros... O que você sentia? O que você fazia? Como você se portava naquele momento? Inspire, expire tranquilamente e tente reviver. Sentir. E sem julgamento, apenas relembre, viva, sinta, traga o um sorriso no rosto e tenta sentir o seu corpo como um todo, talvez repleto daquela alegria e felicidade, mesmo que por alguns segundos. E aos poucos reorientando de volta a sua atenção para o seu momento presente, deixando ir a imagem mental criada, mas permanecendo com o sentimento de leveza, de bem-estar e de alegria que está permeando todo o seu corpo agora. Tenha um bom dia. E como foi?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 Muito obrigada por estar aqui, eu sou a Lígia Costa e a gente se encontra em breve.